Amigo, coca, hoje eu vou fazer um vídeo aqui Mostrar como as variônicas Transferem Energia na água Que você possa transmitir Essa água para a pessoa Então é, vai ser Uma demonstração E também que o pessoal Possa treinar em casa também Então a gente vai Falar um pouco sobre elas Sobre como transferir essa energia Com um pouquinho de água Que está dentro do copo então aqui nós temos aqui o copo com um pouquinho de água. Como vocês se podem ver, ó, essa água aqui é a conta de tomar ela só de uma de um gole de uma vez. E aqui está o nome da pessoa que eu vou enviar. Essa energia. Vou enviar essa água para ele. Então a.. Pessoal, prestar atenção aí. Ó, então aqui a variônica está aqui eu vou pedir para que elas cruzam em cima do copo e, e a partir daí elas vão enviar a energia para a pessoa então eu vou pedir agora variônica cruza em cima do copo elas cruzou variônica envie energia para essa pessoa que eu escrevi no papel que está embaixo do copo. Assim que a energia suficiente foi enviada para ele, você descruza. Então, assim que a energia que foi enviada para ele suficiente, você descruza. Então, vocês prestem atenção que as varas elas estão descruzando. Por quê? Porque a energia já é o suficiente que está sendo enviada. As varas já abriu. Por que, que elas abriram? porque a energia já foi o suficiente para essa pessoa, agora lembrando aí pessoal que você não envia energia para uma pessoa que precisa de uma cirurgia, então é, essa energia é enviada somente para pessoas que não dependem de cirurgia, se depender de cirurgia é diferente, você manda a energia enviada diferente. Aí você pede para as variontes que enviar energia para, que, para, para reforçar aquela pessoa, para que ela possa fazer a cirurgia e para que tudo corra bem. Então é diferente. Isso aqui ó, é um treino para as pessoas. Por exemplo, aqui essa água agora está com energia. Então isso aqui é uma pessoa que tem que estar presente. Você, você vai fazer, é, comandar as varas. Você vai pedir que elas cruzem em cima do copo, elas cruzem em cima do copo e assim que a energia for suficiente, elas descruzar. Então, é a partir da hora que ela descruzou, porque a energia que está no copo, que está nessa água, já é o suficiente para aquela pessoa. Então, isso aí exige um certo treinamento, vocês têm que treinar primeiro para que possa feito. Então, eu vou repetir aqui de novo. Vou tornar a repetir. Vou tirar essa água. Tem veio outra água. Então vou repetir de novo: Varionica Você crua. cruza em cima desse copo para que nós possa mandar energia. Eu fui com ela, foi aberta e ela cruzou em cima do copo. Mariônica, assim que a energia nessa água for suficiente para essa pessoa que está escrito no papel, você descruza. Então, ó, presta atenção que ela está descruzando. Porque a energia já foi suficiente. Então, não tem necessidade de você mandar mais energia. E outra, não, não use a água para outra coisa. Se não for para que a pessoa gobe a água fora. Cada vez que você vai fazer o teste, você usa uma água nova agora vamos aqui o um outro detalhe o nome que você vai pôr nesse papel você tem que colocar o nome da pessoa correta o endereço da pessoa e se você tiver uma foto também melhor mas se você não tiver você coloca o nome completo E o endereço da pessoa completo e e se você tiver uma foto, você pode escrever no papel E colocar a foto junto e colocar o copo em cima Lembrando Que esse copo Precisa ser um copo de cristal Então, ah, esse é um dos detalhes importantes Isso aí, achar um copo de cristal Ele é mais ou menos 6, 7 centímetros aqui de diâmetro Isso é aí, com aquela loja que vende presente aí Tem um copo desse para vender e logo a gente vai ter mais alguns vídeos ensinando mais alguma, algumas coisas sobre as variônicas. E também vou fazer um outro vídeo também. Que eu vou fazer com o pêndulo. Quase o mesmo sistema que eu fiz aqui. Lembrando os amigos aí. Para não se esquecer aí do, do canal. Dar o like. Se inscrever no canal. E o pessoal que tiver interesse aí nas variônicas. A descrição está embaixo do vídeo. E nós vamos encerrar esse vídeo. Porque esse vídeo é um vídeo curto. É um vídeo aí com poucos minutos Então a E lembrando aí pessoal também Que nós tem um pêndulo Esse é o pêndulo Que nós também vai fazer um vídeo seguido E esse vídeo também amanhã Também vai pro canal também Aí o pessoal que está acompanhando aí Os vídeos aí Que tá, tá firme aí no canal eu Vai aprendendo Algumas coisas e a medida do possível a gente vai ensinando mais algumas coisas com as varionas uma boa tarde e até o próximo vídeo que o outro vídeo vai ser, vai ser o pêndulo também com a transferência de energia nós estamos aí hoje um pouco atrasado porque nós tivemos aí uns contratempos mas amanhã nós vamos estar tá normal, na live normal, vamos estar tá distribuindo os números aí normal. E agora nós estamos aí com poucos dias aí também do sorteio. E temos que agradecer os amigos aí.